a própria não marginal está tá conquistando isso sabe não ela não nem depende da nossa bondade para cá ou para lá ela está lá dentro da, você pega a diferença de, de, de espaço da do primeiro livro do Ferrez para agora você vê o que o avanço e o que e o que chegaram de novos escritores é, eu não sei que o da marginal periféricos ou não convencionais ou não sei o quê eu acho que eles já conseguiram um, um, um Inclusive entrar também nesse, nesse mundo aqui mais, sei lá, como é que chama também? Fino, meio stream, qualquer coisa, é, de, de ter espaço na, é, nas grandes feiras de literatura do Brasil, mas acho que eles conquistaram isso, acho que não tem, não tem mais volta. Eu acho que a gente está vindo aí num movimento feminista muito forte, dois anos para cá, e esse, a história do estupe no Rio de Janeiro, ah. é, mobilizou muita gente né? e acho que nesse sentido as redes sociais realmente elas pautam o jornal, porque se as pessoas começam a se mobilizar em torno de uma causa e a questão do feminismo é muito séria, o Brasil é um país recordista de estupros e a nossa literatura não é uma literatura que que acompanha né essas evoluções mas agora a gente tem vários blogs tem a Clara Verbu, que há um tempo assim já era bastante rock and roll né uhum. tinha uma influência ali do Bukovski do Massa eu acho até que a coisa marginal tava acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar de ser marginal é, acho que o marginal é... a margem é ruim mas ao mesmo tempo não é ruim a gente quer vender livro a gente quer pagar as contas mas a gente tem que ficar o tempo inteiro ali numa é, mas acho que sim, acho que realmente a, a gente está vindo numa, num levante feminista aí que uma hora vai acabar aparecendo na literatura. Eu acho que o lugar da, da literatura é esse, é, é qualquer lugar que não seja a Torre de Marfim. Isso, isso daí implica ir às ruas e implica ir à deep web também. Implica você ir para as sarjetas virtuais, não só as sarjetas reais. Né? É ocupar, ocupar... É, a rua à frente do, dos, dos lugares dos lugares públicos. Aliás, ocupações agora, para mim, são muito sintomáticas. Eu acho que o novo a nova maneira de protestar do ECO 21 é a ocupação, é uma coisa que é muito mais eficiente com qualquer coisa, que é grave do que é passeata. E eu acho que isso daí é, é não se dá só no, no âmbito do real, do virtual também. Ocupar os lugares em que não há poesia e literatura, é fundamental. Seja o Facebook, mas seja também, as falou do, do, dos memes, né? invadir esse terreno do do, seja do Instagram, do que for, da, da imagem, dialogar com a imagem. Eu acho que a literatura vai ser cada vez mais forte, enquanto ela estiver ocupando onde, onde não era para ela estar, supostamente. Né?